Já pega essa aí mito dos games mano. Obrigado é pelos dois meses aí também. Fudida. Ficar com febre, coifando, mijando pelo amor a cada cinco minutos. É ficar em casa vendo Marquinh. Manda a bênção pro meu caramujo aí que é o menino tá abençoado é da aí daestro. Peraí, deixa eu só não morrer mas eu só aqui, vai que tá entre. Vou sair daqui, velho. mas já eu deu bom. Akan chegou a Ronquedaria, o Grieves está aqui certeza, Olha lá ele. Nós ganhei, fechei ele, fechei ele, Akari, fecha ele, ele, ele peizão. Salva aí o Rakan, salva aí o Rakan. Ah... O fato é que o cara vai pegar meu flash do chão, e não vai morrer, bota fé. Morreu, só porque eu falei... Pô, joguei mal, hein, galera. Alguém sabe falar no que exatamente eu joguei mal, mano? Eu consigo saber o que que eu joguei mal, mano. Mas eu errei o primeiro machado, mano. E tipo assim, aí eu tomei a fumaça dele e meu machado tava lá na puta que pariu, tá ligado? Então isso foi bem podre, mano. Ele deve ter smite, tá ligado? A Norgejo vai ser dele, só deixa. Ah, não, smiteou. Então, mano, acho que se eu tacar o machado, tipo assim, ó, bem michuruco, ó. Se eu tacar o machado assim, ó. Só o pintinho, tá ligado? Era melhor do que eu, eu taquei o machado lá na puta que pariu, tá ligado? Era só eu dar face check no mato, normalzinho, guardava o machado pá. Pra... Cacete, na hora do almoço, né? Será que eu dai e ver esse cara aqui, mano? Que okay, isso, cara? Que ignorância é essa o ranço? Morri pra torre. Caramba, mano. E esse ranço aí, mano? Esse cara, velho. Cara bom, mano. O que é isso, Lujão? Sei lá. Bom dia. Ó o David aí, trazendo informações pela metade, né, David? Vai brigadão pelos 10 meses de subzão com a gente aí, meu lindo. Só agradeço o apoio, paizão. Eu vou nesse aqui, hein, mano. Caralho, meu flash, mano. Matei. a ah... Que isso, mano. Para de brincadeira. E essa Kali aí, galera? Olha eu jogando todo pastel, mano. Aí vem essa Kali e o cara full palestrando, mano. Igual aquilo que eu falei pra vocês, mano. Esse, esse, essa partida aqui é o sonho de qualquer jungle. Eu só preciso existir. Não preciso nem inventar moda, não. Fazer play nem nada, não. É só, é só eu existir, tá ligado? Agora fica a dúvida. E a Kali é roubada ou esse cara é bom, mano? Catarina é assim? Será que é a Cat também, mano? Ah, olha eu jogando, mano. Foda-se. Foda-se. Ah, olha eu, galera. Matei, foda-se Tô aqui, Rakanzinho, precisar Tamo aqui, chefe Ah, rapaz Cria vergonha na cara essa lanterna aí, rapaz Aí tá bom O que, que vocês entendem com a expressão pagar de Nelson, mano? Tipo, acho que nem eu não sei explicar O que, que é pagar de Nelson aqui em Goiânia, mano Mas é tipo É tipo pagando de Johnny, tá ligado? O cara tá pagando de Nelson, tá pagando de Johnny O cara tá, tá ligado? Pagando de Nelson, mano Pô, não sei explicar não, mano Como é que faz agora? Se fazer de doido... É, não é bem se fazer de doido, né? Mas é pagar de Nelson, tá ligado? Foda-se! Nossa, o flashzinho, minha galera. Sai fora, louco! Ô, oh, ajuda aqui, family! Tem um Noia atrás de mim, mano! Olha oh, é um o Rakan de Predator que vocês falaram. Né? Cabeça, Caralho, é um Rakan de Predator dia, que pegou. Bom eu dia. Valeu, meu lindo. Só agradecer a Brabo e o apoio todo com a gente no canal aí, meu lindo. Morre, fio! Nossa, eu tinha imodrenário? Será que eu tinha imodrenário na hora, mano? Nossa, a até apertou R, mano Se eu usei imodrenário com os 3 mili, eu ia curar a vida toda, mano Tinha? Nossa, então eu joguei mal, hein, mano Se eu usei imodrenário, eu acho que eu matava mais um, tá ligado? Antes de morrer, velho Olha, vamos lá Se, se, se eu usasse modrenário em três pessoas, eu ia curar quanto, hein, mano? Deixa eu fazer uma matemática Ó, restaura 54 de vida, mais 10% de vida perdida pra cada campeão atingido Então, como três campeões tava em mim, eu ia curar 30% 30% da minha vida perdida, eu que eu, que eu perdi ali uns 1500 De vida pra eles, né? Tô estando baixo ainda Se eu perdi 1500 30% de 1500, é, vamos botar Que é 500 mais ou menos, né? Eu ia curar 500 mais esse 54 Ali, né, mano? Fora tipo A, a própria cura do vampirismo, né? Tem, acho que deve ter essa parada Ó, oh, robô Nossa, tô chegando, paisão Yeah, ra, ra, ra, yeah. eu. Só a Ó, pegou, hein, né? mano. Salve, maquinus, Salve, se desejar, desejar, desejar. Muito sucesso. Obrigado, Obrigado mano. Um tá aqui uma machadinho aí, mano. Mas não sei se isso é muito legal. Ufa! Outro machadinho ali, só pra dar aquela incomodada. Uma história linda Diga que namora Pô, mano, vontade de aprontar aqui, mano Mas tá com xerite que vai dar Mano, eu quero aprontar, hein, mano Tô doidinho pra aprontar, mano Tá sem flash esse cara, que eu tô ligado Ele gastou o flash dele em mim Pegou! Urra! Toma Aí ó, falei que ia aprontar, aprontamos Agora é só fazer esse... Dá pra fazer esse barão aqui, hein Vambora Dá nada não Mano, pior que talvez eu paguei um pouco de Nels porque eu nem pinguei pro meu time que eu tava sem, tá ligado? Ah, mano, que legal um time unido, né, mano? Vocês estão vendo que ninguém tá reclamando aqui? Ninguém falou nada. Que gostoso, né, mano? Não tem um falando, nossa, Olaf e tal, do céu lá. Não tem um, ó. Acho que eles viram que eu tava. Aí eu dou um pinguezinho ali. Eles viram que eu tava sem, tá ligado? Legal, né? Gostoso, né? Opa. Você oi. deixaria eu lamber essa sua babinha? <risos> Deixa. Ô, oh. o oh, que que é isso aí, mano? Eu vou respondir no auto... Não, deixa não, paizão Sai de graça aí Ah, ele falou barbinha, né? Achei que era... Ah, esteu, vai chupar o um peito lá, paizão Mas brigadão pelos 100 bits com a gente aí, beleza? Soga dessa braba aí, vambora Fui carregado aqui, mas sei lá Só fiz o básico, né? não precisava fazer mais nada não Honrar o Hans aqui, que cara bom da porra Ó, dei um daninho, mano Beleza, a Kali também bateu legal, ó Foi bom isso aqui, hein? Isso, mexer com nós é aquela coisa, hein? Que André tá no comando.